Fala galera, aqui quem fala é o Bombeats trazendo mais um vídeo no canal E vocês estão vendo essa belezinha aqui, é o Bomfizer É um plugin que eu estou desenvolvendo para FL Studio a partir do Patcher E vocês vão estar tá dentro de todas as novidades de como ele funciona Quais são os parâmetros, quais são o efeitos, qual é a sonoridade desse plugin Ele ainda está em desenvolvimento, é... não sei quando vai lançar eu estou tentando ajeitar alguns parâmetros ainda Porém, eu quero mostrar para vocês um pouco do trabalho que está sendo feito E esse aqui é o Bonfizer, para você dar o efeito, o aspecto de antigo, criar texturas nas suas melodias Eu sou muito fã de plugins assim, não vejo tantos plugins assim O FL Studio não tem um plugin nativo assim, então eu decidi criar Então vamos lá, como vocês podem ver, esse é o Bonfizer, criei uma linha de piano e a gente vai testar a partir disso ele tem dois é, filtros que você pode cortar um pouco dos graves, um pouco dos agudos. O um botão dry edge para você controlar o quanto de efeito você quer no seu áudio. E um ganho de output, vocês podem aumentar o volume de vocês. Lembrando que o ganho ele se dá a partir depois que passa pela cadeia de efeitos. Então, primeiro passa por todos os efeitos, depois ganho. É, vamos lá. Vou mostrar aqui um pouco de cada parâmetro. Essa é a linha de piano. Bem legal, bem simples, feito no FL Keys, é, só tem um compressor no canal para dar um pouco de ganho pra gente. E eu vou começar pelo botão de Crusher, galera. Esse é um Beat Crusher, é, vamos dar uma escutada o que ele faz. um beat crusher, ele está bem exagerado ainda, eu quero ajustar um pouco dos parâmetros, mas vamos ouvir mais um pouco. É um efeito que eu tenho que ajustar ainda um pouco a mão para ele não ser tão exagerado. E nós temos o noise, se você quiser colocar ruído também na sua melodia. um noise que acompanha a sua melodia, né, mas quando você bota no máximo ele... ele fica meio estranho, é um parâmetro que eu ainda tenho que ajeitar, como eu falei, ainda tá em desenvolvimento, esse daqui eu gosto muito, old e old rate, que é meio com um efeito de wow, é, vocês vão ver, Bem legal, né galera? Dá pra fazer bastante coisa. Eu botei um saturador também, que é pra você dar uma leve distorção aí só nos agudos. Dá uma saturada, uma sensação de antigo no seu som. E temos esse botão buffer, que ele muda o buffer size da sua melodia. Olha só que irado galera é, Ele vai diminuindo a qualidade do seu áudio Porque com uma lofi machine Nosso objetivo é sujar o áudio né, Do bom fazer, Esse é o objetivo dele Então olha só <música> Quando você bota no máximo aqui, fica uma coisa de louco. Eu ia ajeitar isso, mas eu gostei tanto que você pode criar texturas e tudo mais. Vou deixar o buffer size no máximo. E temos o nosso botão principal, que é um anti-tuning, que é um desafinador, pode-se dizer assim. Ele tem o liso e o áspero. No áspero, vamos ver, ó. Ele desafina, ele é mais para desafinar. E o liso ele mexe mais um pouco com o tempo, a duração de algumas, de algumas notas, mas desafina também. E aí você pode ir brincando com isso: fazer, botar um pouco de beat crusher, um pouco de noise, um pouco de old aqui aí fazer. E você vai criando várias texturas É um plugin bem lo-fi mesmo, galera É simples, não tem tantos parâmetros assim para você mexer, não é complicado, é tudo um botão e você consegue escutar o que você está fazendo. E eu, como eu disse, ainda não sei quando eu vou lançar, mas espero que o mais breve possível ele já está em fase de testes e em breve vai estar disponível lá no meu site. Então obrigado você que acompanha, se você quiser ficar por dentro do projeto, só me seguir nas redes sociais que eu falo sempre e logo menos o plugin está na pista.